Oi, Transição Cidade-Campo, o que você precisa saber antes de comprar uma terra na zona rural, antes de comprar o seu terreninho na roça? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Lá da década de 70 tem um, um grupo, gosto de todos os sons da década de 70, é rock progressivo, esse é o America, tocando The Horse With No Name ele vai ficar girando, porque eu estou inspirado com ele aqui, mas hoje esse vídeo é também resposta para uma moça que escreveu, a Julie, dizendo que anos atrás ela sendo da cidade foi até a zona rural e ela queria ver um terreno e por ser da cidade e não entender nada, ela encontrou um camarada pelo caminho que apresentou alguns terrenos para ela. Engraçado que é justamente isso que eu contei no outro vídeo, de que às vezes a gente faz esse tipo de coisa, né, indo buscar o terreno sem conhecer nada no lugar, é, quem quiser acompanha isso lá atrás. Mas resultado dessa busca da, da Julie. e não vou dizer que tenha sido sacanagem do cara não, né, mas essas coisas acontecem, quer comprar? Ok, eu vou te mostrar o que tem para vender. E aí, depois, conversando com o pessoal do lugar, ela descobriu que um dos terrenos alaga. O outro terreno não tem água, e ela precisaria pedir autorização para o vizinho para ter água. E o terceiro terreno que ela viu, não tinha estrada para chegar no terreno. Né? E aí ela pergunta, Pô, mas afinal, o que, que a gente precisa saber antes de, de comprar um terreno na roça? É, eu não vou esgotar o assunto com vocês. Né? um pouco do meu conhecimento, um pouco da minha vivência, mas vou contar algumas coisas. Então, se a ideia é morar na roça e eventualmente viver daquilo que se produz na roça, você tem que saber algumas coisas. Primeiro, não é fácil. Isso a gente abordou em outros vídeos. Segundo, tem algumas coisas que a gente precisa entender que são necessidades que a gente vai ter no lugar e sem essas coisas, a gente vai ter dificuldades maiores. A não ser que a ideia seja ter dificuldades. Né? Eu mesmo morei lá em São Tomé, já contei isso várias vezes para vocês, mas o que eu não contei é que eu já morei em lugares lá que meu vizinho mais próximo estava a 3 km de distância. E morava no meio do mato, sem energia elétrica, sem nada. Mas era porque eu queria fazer isso. Né? Então atenção com algumas coisas. E aí, qual que é a ideia? O que é que precisa um ser vivo para se manter vivo? Do que é que um ser vivo necessita? Primeira coisa, água. Sem água, não é possível a gente desenvolver qualquer reação bioquímica no interior do, do nosso organismo ou de qualquer organismo vivo. E mesmo as empresas, indústrias, comércios, é, a sociedade precisa de água. A água é necessária em qualquer processo produtivo, incluindo nós mesmos. Então, a gente precisa de água. Se a gente vai plantar qualquer coisa, precisa de água. Se a gente vai ter animais na propriedade, precisa de água. Então, um dos pontos fundamentais é água. E daqui a pouco a gente volta nisso. Outro ponto fundamental. É energia. Você querendo ou não, você precisa de energia. A planta precisa de energia. Ela precisa da luz solar para poder se desenvolver. A gente também precisa de energia. Os alimentos vão nos dar energia para a gente viver. E se você quiser ter uma vida mais tranquila, você precisa de energia na propriedade também. Uma outra coisa que você precisa é de alimento. Porque o alimento vai garantir a sua manutenção. Qual é a função do alimento? São pelo menos duas grandes funções. Uma delas é liberar energia para o seu organismo. Então, na hora que você se alimenta, o seu organismo degrada aquele alimento e retira energia do alimento. E a outra é matéria, que ele precisa para recompor as perdas que o organismo está tendo. O tempo todo o nosso organismo está se refazendo, o tempo todo. Então a gente está perdendo o cabelo, a gente está perdendo unha, a gente está perdendo pele, a gente está perdendo partes internas do nosso organismo. Perdendo assim, né? as células estão morrendo e precisam ser substituídas. Esse é um processo constante da vida. Então você precisa de matéria para estar tá repondo essa matéria que está saindo. Então o que você vai precisar no, no campo, em qualquer lugar? Energia, acesso à energia acesso à água e produzir alimento, se é alimento que você quer produzir no lugar. Se não for, você vai ter que comprar fora, né? mas você vai precisar de alimento. Essas três coisas você tem que ter em mente na hora que você vai buscar um terreno. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Em relação à água, Ok. Você pode não ter água no terreno, mas se o terreno do lado tiver água, tudo bem, mas aí você precisa ter uma conversa com o dono do lugar e entender algumas coisas. Então tem alguns lugares que a água já está chegando há décadas, porque o morador antigo já utilizava aquele ribeirão para pegar água, nesse caso está mais tranquilo porque a coisa culturalmente já está estabelecida e o direito já está assegurado. Você tem direito àquela água. Mas lembra, se tiver muito mais gente buscando a água no mesmo lugar, isso vai dar conflito logo ali na frente. Ou se a quantidade de água na, na Nascente ou no Ribeirão estiver diminuindo ao longo do ano, dos anos, isso vai dar problema ali na frente. Então, essa questão da água, você tem que estar bem ciente disso e tem que estar claro de onde é que ela vem, se ela falha durante o, o, o ano, na estação da seca ou não, se está tudo bem, como é que são os outros vizinhos, se o proprietário está vendendo outros pedaços de, de terreno, ou seja, se vai é, é, começar um, um aglomerado grande de pessoas ali naquela área, porque se tiver demanda de água ou por água, vai ser maior e você tem que estar atento a isso. Uma outra alternativa é fazer um poço, mas nem todo lugar é legal para fazer isso, ou então fazer um, um poço semi-artesiano, o que sai caro, não é barato, não é exagerado também, dependendo do lugar, mas barato não é, você tem que fazer um investimento e percorrer um caminho aí de, de outorga de água aí na... No, no, no, no meio ambiente aí do lugar, ou dependendo do estado, aonde é que, que você vai e solicitar a abertura do poço. Ou é um processo burocrático e sai um pouco caro. A questão da energia, você tem a possibilidade de eventualmente se conectar à rede elétrica e não tem o um porquê você não fazer isso, porque a energia é relativamente barata, apesar de ser cara, né? em comparação com outros países é relativamente barata e você produzir sua própria energia com painéis solares, normalmente isso não é viável economicamente. Porque o retorno, o investimento que você faz é muito alto e o retorno que você tem, ele é muito baixo, o que só, você só vai conseguir pagar essa energia depois de 20, 30 anos. A não ser que seu consumo energético seja bastante elevado, aí talvez compense fazer alguma coisa nesse sentido. A ideia também de os moinhos de vento, energia eólica, isso vale para alguns poucos lugares e é com energia constante. Então, olha, o sol você tem energia durante o dia e você precisa de baterias para armazenar essa energia, é complicado. O vento, você tem a produção de energia em determinados períodos do dia e ou do ano. E você tem que armazenar essa energia, é complicado. Né? Se você tem disponibilidade de uma quedinha d'água, você pode instalar um, um motorzinho, alguma coisa assim, mas a, a produção é pequena e tem um custo isso também. Então você tem que estudar direito a energia, se ela está próxima, se está mais distante. Se estiver distante, você vai pagar para ser instalada energia no seu terreno, na sua casa. E você tem que saber os custos disso. E a questão de alimento, se você vai produzir no terreno, você tem que comprar um terreno em que a, o solo desse terreno ele seja legal bastante para você produzir. Porque se ele não tiver um solo bom, você vai ter que recuperar essa área. E cá para nós, os solos brasileiros eles são muito antigos e por isso eles são muito lavados pela chuva, eles foram lixiviados. Então, são solos relativamente profundos, mas ao mesmo tempo com baixa carga nutricional. Então você vai ter que refazer isso ou colocar insumo químico para ter uma produção legal. Se a ideia é agroecologia, permacultura, agrofloresta, ok, legal, eu curto muito essas histórias e resolve bem as coisas, mas é preciso saber que você vai ter que ter um tempo né? E aí você vai ter que montar algumas estratégias, que a gente vai falar isso em outros vídeos, já estamos começando a falar também. Você vai ter que montar algumas estratégias aí para ter sucesso no seu empreendimento. Então é só chegar e... Tá certo? Outra coisa que você precisa ver é acesso, tanto a água, quanto a gente, que a gente já falou, quanto a estrada. Se não tiver estrada para chegar até seu terreno, aí tem algumas alternativas. Se o cara que te vendeu o terreno tem estrada, faça constar na matrícula, faça constar lá na documentação do cartório, de que ele vai te ceder um acesso para o seu terreno. Só que aí provavelmente esse acesso, você vai ter que negociar com, com o vendedor, ele vai fazer a estrada para você? Ou é você que vai ter que fazer a estrada? Ou vocês vão dividir isso? Isso tem que contar na hora que você vai pagar as coisas. Você tem que saber desse custo. Se vai ter ou não. Tem um canarinho aqui chamando, peraí. Oi, fio. <risos> a estrada. Sim, então aí você tem que, que saber como é que vai ser a coisa. Vocês vão dividir esse custo ou não? Porque da estrada você vai precisar. Você vai ter que chegar até o terreno... Você vai construir, vai ter que chegar material até lá. A não ser que você seja meio porra louca, como fui eu. Né? Eu comprei um terreno onde só tinha uma trilhazinha para chegar lá. E o restante tinha que se virar. E ok, eu me virava porque era isso mesmo que era a ideia. Documentação. Você vai precisar fazer, entre outras coisas, o cadastro ambiental rural. Se isso não tivesse feito, você vai precisar fazer. Para você passar o terreno para o seu nome e tá tudo legalizado, você tem que saber a área onde você está, que dependendo da área, é um módulo fiscal, é 20 mil metros a 30 mil metros, dependendo do município, é o mínimo que você vai precisar comprar para poder regularizar toda a situação documental da tua área. De outra maneira, o que você vai ter que fazer é ter uma escritura compartilhada, um condomínio rural. Então, você vai comprar um terreno junto com outras pessoas. Mas, então, esse terreno vai ser de uso comum das pessoas. Você vai ter lá né, determinado a tua área e tudo mais, mas você não vai ter é, o papel dizendo que aquele pedacinho ali é seu. Você vai ter um papel dizendo que aquele pedacinho é seu em comunhão com outras pessoas, de tal maneira que se você, ah, cansei de, de ficar na roça, quero vender isso aqui, você vai ter que ter a anuência de todos os outros é, vizinhos seus, para você poder fazer o negócio, ok? É, outra coisa que você precisa ver, é se o terreno tem passivos ambientais, então de repente o cara desmatou, tomou multa e agora está vendendo o terreno, Ok, na hora que você comprar, você assume o passivo dele e você é que vai ter que recuperar o terreno no lugar dele. Ok? Nessa história de documentação também, era muito comum, é, até pouco tempo atrás, e ainda é bastante, você comprar um, um terreno e ir no cartório e dizer, é, você comprou um alqueire, mas você vai lá e diz que tinha 10 mil metros quadrados só. Isso se fazia para pagar menos imposto. Mas chega uma hora, e essa hora chegou com o CONCAR, o Cadastro Ambiental Rural, onde você vai ter que medir direitinho o seu terreno. E aí, essa medição, você vai ter que contratar um topógrafo. Se isso não tiver feito ainda, vai ter que ser feito agora. E aí, quem é que vai arcar com esse custo? É você, é o proprietário, vocês vão dividir. A coisa precisa ser bem conversada para não dar complicação. Vídeo extremamente longo, novamente... Não curto fazer vídeo grande assim, mas é isso. Qualquer dúvida aí, quiserem saber um pouco mais a respeito disso, é, daria mais uns dois ou três vídeos, só a gente falar dessas coisas aqui, mas não sei se eu vou entrar nisso, não sei se é de interesse. Eu sou o Evandro Sangueto, um grande abraço e até a próxima.